Senhoras e senhores, entra neste auditório, adentra este auditório, o Excelentíssimo Senhor General de Divisão Gilberto Rodrigues Mentel, Presidente do Clube Militar, acompanhado de autoridades, Excelentíssimo Senhor General de Exército Leuver Vieira, Ex-Ministro do Exército, Ex-Comandante do Exército, Presidentes do Clube Militar, Coronel Amelino Raposo, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, presidente dos conselhos deliberativo, conselho fiscal e presidente de demais grupos militares, do ilustríssimo senhor palestrante e autoridades. Como primeiro ato deste evento, Cantaremos o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório do Estrada, de 1922, e música de Francisco Manuel da Silva, composta em 1831. No início à palestra, destacamos que o senhor Flávio Gordon é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre e doutor em Antropologia pelo programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, colunista do jornal Paranaense Gazeta do Povo autor do livro A Corrupção da Inteligência, Intelectuais e o Poder do Brasil pela editora Record de 2017 destacamos ainda que imediatamente após a explanação do senhor Dr. Flávio Gordon serão iniciados os debates Os para os mesmos ao longo da exposição os interessados em formular perguntas deverão redigir as letras de forma em duas vias e em formulário próprio e entregá-las às auxiliares encarregadas de recebê-las e também lhe fornecer o mesmo documento. As perguntas serão encaminhadas ao coordenador do debate, que as formulará ao palestrante. O senhor é presidente do Clube Militar fará uso da palavra e convidará o doutor Flávio Gordon a proferir sua palestra. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao nosso presença de general Gleu Brilhiero, nosso ex-ministro do Exército, também nosso comandante do Exército, agradecer a presença do general Pedro Braga, general Nessa, ex-presidente do clube, general de Paulo, e, e aos demais. Em nome deles, eu cumprimento a todos, e uma referência muito especial ao nosso coronel Avelino Raposo, sempre presente, herói da FEB, seus 90 anos, sempre prestigiando o nosso clube militar. Muito obrigado, senhor coronel Avelino, um grande abraço para o senhor. Ah, também não posso deixar de fazer referência à presença que também muito nos honra dos pais do palestrante que Deveria estar aqui à frente, mas estão acomodados, estão bem Agradeço muito a presença deles, do irmão também E esperamos que tenhamos uma boa tarde aqui Bem, o, já disse ao palestrante Nós não estamos acostumados aqui no clube com um palestrante tão jovem é, e Por isso, eu não tinha o prazer de conhecê-lo. Eu vim saber do, do, do Flávio, através do meu diretor cultural, o general Oliveira, Oliveira Souza. E me impressionei logo com o título da palestra, Corrupção na Inteligência. Realmente fiquei curioso com o título. Procurei ler o, o livro do, do Flávio, mas ainda não consegui. Mas tive a oportunidade de ler... A uma boa entrevista que ele deu com o Estadão, não sei se foi esse ano, foi esse ano, Flávio? Ano passado. passado. E dali, é, não vou perder a leitura do livro, só por uma frase que eu li logo na abertura dele. É, Os intelectuais se tornaram cúmplices do poder. Essa foi uma, uma, uma frase que me tocou muito, porque eu sempre pensei nisso, não sabia como dizer. Mas é uma verdade... Não é de hoje que a gente sente isso. E até os últimos acontecimentos são, são muito claros para mostrar isso aí. Eu estava até citando ali esses últimos acontecimentos das três semanas que se passaram na nossa Corte Suprema, durante a, a, o episódio da, de Curitiba. Agora também eu, eu ouvi ali na nossa conversa o jornalista, que ele cita o jornalismo como um dos, um dos cúmplices né, do poder. E a elite, os intelectuais e ele até diz uma frase mais forte adiante ele diz assim a inteligência de esquerda que apoia o governo também deveria ter respondido pela corrupção ocorrida tem, tem lógica, tem sentido e comentávamos ali um caso do, até do jornalismo da Globo que, que muito me impressionou não tanto pela posição do, do jornalista, que já era conhecido, mas mais pela ligação que ele fez com o próprio jornal que ele apresentou. Eu acho que aquilo foi uma, uma prova de um descrédito muito grande na, na Globo, e também já, nós já conhecemos, mas eu achei muito grave por isso, porque ele fez ligação à própria atividade profissional dele, que é uma, própria, uma atividade muito importante, e ele é apresentador do jornal mais visto por todos. Né? Eu tenho a impressão que aquilo é, é muito difícil de ser absorvido, pessoas inteligentes. Eu acho que fica difícil para nós acreditar o que seja dito ali, diante da posição que ele assumiu. Mas eu vou ficar por aqui e fico curioso, talvez, como tantos outros. Passaria a palavra ao Flávio e, e desejo a um ele, êxito na sua palestra. A todos, queria agradecer muito o General Oliveira Souza e a vocês todos aqui pelo convite e pela presença. E eu vou tentar fazer um, um breve resumo da história de como surgiu esse livro e também um pouco do conteúdo. E não vou tomar muito tempo de vocês explicando em detalhes os, os vários capítulos do livro. Então eu vou tentar falar uma ideia geral e, além, do, além de, de tocar no conteúdo do livro em si mesmo, eu vou tentar falar um pouco dos desdobramentos né, da relação do que aconteceu, digamos assim, é, depois que eu terminei o livro, né, os acontecimentos subsequentes até o presente momento que a gente está vivendo agora. Né. Bom, então, o título do livro é Corrupção e Inteligência, Intelectuais e Poder no Brasil. Tudo começou, né, minha ideia de escrever o livro foi um insight que eu tive, que começou um pouco como uma brincadeira, mas à medida que eu fui avançando nas pesquisas, e no, no estudo biográfico e na pesquisa de, de arquivos, de jornais, Certo? para o livro, eu fui percebendo que era, que, que era menos, menos engraçado do que parecia. Né? Que foi essa ideia de que o PT nunca foi o um partido dos trabalhadores, apesar do nome, mas foi sempre o um partido dos intelectuais. Apesar de toda a relação do PT com o sindicalismo, né? da, da, do ABC, etc., o partido nunca teria chegado nas dimensões que chegou se não fosse um longo suporte, uma, uma rede muito intrincada e densa de intelectuais, artistas, formadores de opinião, que deram, digamos assim, construíram a narrativa que permitiu ao PT, quando chegou ao poder, atingir as dimensões que ele chegou. E agora que o PT, digamos assim, está vivendo o seu ocaso com a prisão do seu grande líder, a gente vê que o partido retorna, digamos assim, às suas dimensões originais, né? Se ele viveu, nos dois governos Lula, um período de, de grande popularidade, com as, com, com as políticas assistencialistas, etc. A gente vê que isso foi, um, na verdade, foi um período excepcional do partido. Toda a ideia de que o, de que o Lula é um grande líder de massas e o PT é um Partido Popular foi toda baseada num período muito curto de vida do partido e que já, já, já acabou. Né? O PT hoje retorna às suas bases originais, que é grosso modo a classe média, classe média alta, classe média universitária, acadêmica, o meio artístico, o jornalismo. Eu vou contar um pouco a história de como como isso, como isso se concretizou. Nessa pesquisa de um próprio intelectual petista chamado André Singer, que lançou esse livro em 2000, ele faz uma pesquisa estatística e, e qualitativa sobre o eleitorado brasileiro, o perfil do eleitorado brasileiro. Né? E ele próprio reconhece, aí nessa época, e o grosso da população brasileira jamais votou na esquerda, né, nos partidos de esquerda, e, e não votava no PT, até então, até mais ou menos começo do ano 2000. É, a população, geralmente, era conservadora e não, não aderia à agenda, achava aquela agenda que o, que o Lula e os seus companheiros pregavam na época, uma agenda muito radical, não tinha nenhum apelo popular. Inclusive, na época, o PT sempre se, se gabou de atrair um eleitorado mais qualificado, pessoal intelectualizado de universidade. Né? Tem, se você procurar hoje vídeos antigos no YouTube, por exemplo, você vai ver o, o Lula criticando todas as políticas existencialistas dos governos passados, né? dizendo que é um apelo às, à miséria, à população, tudo que ele veio a fazer depois. Ele criticava nessa época né? e se orgulhava do seu eleitorado mais esclarecido, digamos assim. E você vê que chegamos a um momento hoje em que esse dito eleitorado mais esclarecido é o eleitorado que está reagindo de maneira mais dramática e até histérica a prisão do Lula e o ao, ao colapso do PT, né? esse, esse fim lamentável. Então, você vê, hein, por exemplo, um jornalista desse, do maior jornal do país, televisivo do país, derramando lágrimas pela morte simbólica e política do seu guru. Demoraram né? nota da televisão. Uma das grandes inspirações para o meu livro, veio desse autor, chamado Eric Weber, que é um filósofo alemão que, na década de 30, ele se posicionou frontalmente contra o nazismo, e teve um livro que ele escrevia, que fazia uma relação entre milenarismos, messianismos e política, chamado Religiões Políticas, um livro de 1938. um livro que foi perseguido pelos nazistas foi recolhido das, das livrarias, e ele foi, perdeu o cargo na universidade, apesar de ser alemão, né, perdeu o cargo na universidade e foi, teve uma ameaça de ser preso, quando em 1938 ele conseguiu, logo com o Renan da Guerra, ele conseguiu fugir para os Estados Unidos, onde ficou professor universitário e fez quase toda a sua carreira né, acadêmica. Então, em 64, né, portanto, depois que a guerra tinha terminado, ele volta para a Alemanha, para a para fundar o Instituto de Ciência Política e ele profere uma série de palestras, cujo objetivo era tentar falar para os jovens estudantes alemães o que, que afinal tinha acontecido que, que permitiu a ascensão do nazismo, do nacional-socialismo. E a grande sacada dele é falar que o Hitler não tinha nada de, de excepcional. Né? Não era um, um, um gênio político, não era um líder carismático particularmente talentoso, nem tampouco era alguém, digamos assim, um diabo encarnado. O grande ponto dele foi mostrar como Hitler era representativo de, uma, de um certo estado de degradação cultural da Alemanha na época. Né? Sobretudo da sua base falante né? intelectuais, jornalistas, escritores artistas então a grande, a grande chave do Weber foi, foi negar o, o excepcionalismo do Hitler que era é uma tese muito, muito falada né? várias pessoas tentando compreender qual é o enigma do Hitler né? e ele bota de assim, o foco na outra ponta qual é o enigma da sociedade alemã que permitiu um sujeito medíocre como Hitler chegar ao poder de maneira tão absoluta. Né? Então, o, o ponto do Wegener é mostrar o quão representativo culturalmente era o Hitler. Então, ele faz toda uma análise, é, tanto da degradação da linguagem, da linguagem pública, quanto da degradação daqueles que deveriam é, prezar pela verdade, né? os intelectuais, Filósofos, etc. E eu peguei essa ideia do, do, do Lenin e achei que eu deveria fazer a mesma coisa com o PT com o poder, né? ou seja, buscar as suas origens culturais, né? as suas raízes culturais. Então, o meu interesse nunca foi o lulopetismo em si mesmo, mas mais do que o lulopetismo revelava de um estado de degradação cultural da sociedade brasileira. E aí eu me pus a pesquisar o problema da representatividade do Lula. Representatividade nesse sentido não significa popularidade. O Lula era sobretudo representativo de uma certa ideia utópica dos intelectuais de esquerda pós-regime militar. O Lula virou esse grande símbolo aglutinador das esquerdas que haviam sido derrotadas política e militarmente, mas que, como a gente vai ver, foram vitoriosas culturalmente. E o Lula simbolizou isso. Então a gente pode dizer que o Lula é, também não é nem um pouco excepcional. É, ao contrário do que dizem os seus admiradores e até muitos dos seus críticos, não há nenhum talento específico no Lula, particular, que faça a gente entender o fenômeno do lulopetismo. Né? O Lula, de certa maneira, é um homem medíocre, no sentido do filósofo é, litoral argentino José Lendinheiros. Né? Que o é um homem medíocre é uma sombra projetada pela sociedade, é por essência imitativo, está perfeitamente adaptado para viver em rebanho. Então, essa ideia é importante. O Lula, muito mais do que um líder, um grande estadista, um líder carismático, um vulto histórico que você poderia comparar com outros de outras épocas, ele foi uma sombra projetada pela classe falante brasileira, pelos inte intelectuais de esquerda. Né? Sombra no sentido que ele é, inclusive, aumentado, exponenciado, superestimado. Se você vê, por exemplo, hoje, contrastar a figura real do Lula, sobretudo nesses últimos momentos que antecedeu a prisão, que é uma figura humana quase miserável, né? embriagado ali, cercado de um punhado de, de fanáticos. Se você contrastar isso com o espaço que ele tem na mídia, diariamente, para vincular a versão dele, toda hora, toda hora, você vê que é uma projeção, uma sombra. Nós temos uma criatura pequena, projetada como se fosse um grande gigante. Né? E aí eu lembro uma outra frase de um, de um autor muito interessante que serviu de inspiração para o que fez sua análise do, da Alemanha, nazista, que é o dramaturgo austríaco e poeta Karl Kraus. Ele tem essa frase que eu acho genial. Quando o sol da cultura está baixo, até os anões não são longas sombras que é uma descrição do neopetismo e do Lula. Né? Você vê que a ascensão desse, desse cidadão só é possível num estado em que as pessoas não têm mais parâmetros, né? morais, intelectuais, políticos, etc. E aí a gente chega, eu entro no conteúdo do, do meu livro, que eu explico um pouco como as ideias, como é que o PT se tornou esse partido tão hegemônico Intelectualmente falando, né? no domínio da cultura e da esquerda, digamos assim, da formação da opinião pública. Isso se deve, graças ao o intelectual comunista italiano Antônio Gramsci. Né? O PT foi um partido formado no momento em que o Gramsci estava se consolidando no Brasil, se tornando um grande referencial teórico da, da, da esquerda. Qual era a grande novidade de inovação, tanto teórica quanto política, de Gramsci? Né? Ele, ele deu um giro de 180 graus na teoria marxista. Como vocês sabem, o Marx postulava é, que a, a chamada base econômica, né, ou infraestrutura, determinava o que ele chamava de superestrutura. Cultura, ideologia, política, né? tudo era é determinado pelas relações de classe, pelas relações econômicas. E o Gramsci vai inverter isso. Ele vai falar que, na verdade, a economia é, de, é, é definida muito mais, por uma coisa muito mais profunda, que são os valores, né? que ele chamava também de senso comum. Então, ele opera uma série de, de, de inovações conceituais. É, ele ficou muito, muito impressionado com o grau de violência necessário pela Revolução Bolchevique de 1917, é, ele ficou muito impressionado com o com, a violência foi necessária porque a população russa era muito religiosa, muito conservadora e o simples domínio pela força não foi suficiente para dobrar com a população e ele percebeu que o problema não estava necessariamente no controle do estado, do aparato repressivo, mas estava no controle das mentalidades. Né? Então ele resolveu é, usar uma metáfora militar, que evidentemente eu não preciso explicar para vocês. Quase todo lugar que doce aparece, eu dou essa palestra eu preciso explicar o que significa guerra de movimento e guerra de posição. Aqui eu estou liberado. Né? Outro par conceitual que ele diz, que ele usa, é que ele diz que é preciso passar de uma revolução ativa, que foi, por exemplo, a revolução bolchevique, para uma revolução passiva. Outra coisa que ele diz que você não basta você ter o um controle, que significa o um controle do, aparelho, do aparato de Estado, do aparato, do aparato repressivo, você tem que conquistar a hegemonia. A hegemonia o que, que é? É o domínio da mentalidade, da narrativa, da história que vai conferir legitimidade a quando você chegar a dominar o poder do Estado. E esse, e essa, esse, essa dicotomia, por exemplo, por sua vez, corresponde a uma outra, que é a ideia de uma transição da coerção para o consenso. Né? Ele dizia o seguinte: sem o um consenso prévio é, nenhum, nenhum governo, nenhum regime, consegue manter um, uma estrutura coercitiva durante muito tempo. Então, o objetivo dele é que quando os partidos comunistas chegassem ao poder, nos mais variados países, já houvesse uma cultura prévia é, preparando essa chegada. Né? Então, o que ele dizia é que as pessoas seriam comunistas sem nem saber disso, entendeu? O comunismo já não seria apresentado como uma doutrina formal, explícita, mas seria uma espécie de, de, de, de sedução por baixo, né? por baixo dos panos. E para isso ele propunha o que ele chamava de controle dos aparelhos privados de hegemonia. São escolas, universidades, redações de jornais, e, inclusive as forças armadas. Essa é uma intelectual italiana, Gramsciana também, é uma, das, uma das principais fundadoras do Partido Comunista Italiano também, que ela dá essa descrição muito precisa do que significa hegemonia no Gramsci. Né? Esse sistema ideológico envolve o cidadão por todos os lados. Integra-o desde a infância no universo escolar e mais tarde no da igreja, do exército, da justiça, da cultura, das diversões, inclusive do sindicato. E assim até a morte, sem a menor trégua. essa prisão de mil janelas, né, expressão importante, significativa, simboliza o reino de uma hegemonia, cuja força reside menos na coerção que no fato de que suas grades são tanto mais eficazes quanto menos visíveis se tornam. E aí surgiu essa expressão em 1968, cunhada por esse líder estudantil alemão, chamado Rudy Dutch, que é uma expressão que ficou muito associada ao Gramsci, ao ponto de até algumas pessoas acharem que é de autoria do Gramsci, mas é desse, desse líder, estudantil alemão que é a longa marcha das, sobre as instituições. que significa que simboliza, resume muito bem esse o objetivo do Gramsci de controle dos aparelhos de hegemonia. E aí ocorre também uma transformação muito interessante que o Gramsci faz na doutrina do, do marxismo clássico, que é a ideia de você substituir o agente revolucionário. Você tira os proletários. É, que segundo o Gramsci, os plurietários já tinham ficado conservadores, etc., reacionais, por causa dos seus valores, e você coloca os intelectuais no lugar. Então, os intelectuais, com Gramsci, passam a ser os grandes agentes revolucionários. E intelectuais, entendido no sentido do Gramsci, como aqueles que organizam a cultura e facilitam a chegada do, do, do Partido Comunista ao poder. O objetivo dele é uma mudança radical do senso comum. Senso comum, para o Gramsci, são aquelas, aqueles valores, as ideias, sentimentos que você nutre nunca de maneira é, consciente e racionalmente formulável. Né? São aquelas coisas espontâneas que você reage, se é, acostuma a reagir desde cedo, desde criança. Né? Então é um processo de muito longo prazo. Por isso que o Gramsci também priorizava tanto a questão da educação escolar, educação infantil. E aí nós temos, nós temos uma definição do próprio Gramsci, que eu acho que é importante para vocês saberem. Há necessidade de novas crenças populares, isto é, de um novo senso comum, e, portanto, de uma nova cultura, de uma nova filosofia que se enraizem na consciência popular com a mesma solidez e imperatividade das crenças tradicionais. Ou seja, ele quer substituir todo um sistema de crenças fundado na tradição por, uma, por um novo sistema, né? um sistema que facilite a chegada dos comunistas ao do poder. É importante anotar que tudo é feito de uma maneira que nunca possa ser contestada, como uma doutrina. Né? Então, ele não apresenta como uma doutrina que você pode refutar, por exemplo. É um processo muito mais insidioso. Do que, por isso que eu, eu, eu, tenho, eu ouço muita gente falando de doutrinação o tempo todo. E esse método que o Grêmio está propondo é muito pior do que doutrinação. Né? Porque não é, nunca se apresenta uma doutrina clara para as pessoas. Saber que estão assimilando aquilo. Gramsci entra no Brasil por três grandes momentos, né, que as ideias começam a entrar. Na década de 20, a década de 50, a ênfase é muito mais colocada na sua condição de prisioneiro do Bolsonaro. Então, uma série de, de esquerdistas, digamos, anti-estalinistas, anti-soviéticos. Anarquistas começam a trazer essa informações biográficas sobre o Grant ao é Brasil. No final da década de 60 é quando as obras do Grant começam a ser traduzidas e lançadas pela edição Civilização Brasileira, do Enes Silveira. E nesse momento as ideias do Grant, elas circulam num, num, num ciclo, num grupo muito pequeno de intelectuais, né, em uma discussão muito técnica. Não, não chegava, não saía das fronteiras da academia. Então a gente tem, por exemplo, alguns dos primeiros tradutores de grandes nomes como Leandro Comer, Carlos Nelson Coutinho, que foram é, depois fundamentais na fundação do PT, né? mais ou menos até daí uma década. Foi justamente em 1900, no final de 70, 79, com, com o fim do I-5 uma maior abertura e circulação das ideias, o Gramsci começa a sair do, do ciclo da academia mais restrito e começa a transpor para o vocabulário da, da esquerda política. E é o um momento também que o, o Partido Comunista Brasileiro tinha se fragmentado, né, tinha se ocorrido uma série decisões. É um momento que o Partido Comunista Brasileiro está promovendo o que ele chamava de a teoria das brechas. É você, em vez de fazer uma revolução pela força, uma revolução violenta, como foi a Revolução Bolchevique, você fazer uma penetração lenta e gradual no próprio sistema e ir transformando o por dentro. Isso foi feito nos dois grandes pilares da comunicação de massa no Brasil, no jornalismo e no entretenimento você vê esses grandes nomes, todos ligados, de alguma maneira, ao Partido Comunista Brasileiro, e foram os grandes construtores da imprensa e, do, e da teledramaturgia no Brasil, por exemplo. E aí a gente chega numa parte que eu gosto no livro, que é uma expressão de um historiador chamado Marcos Napolitano, ele fala uma estranha derrota para os militares. É, quer dizer, uma estranha derrota da esquerda. Se elas perderam no campo político né, militar, elas foram amplamente vitoriosas na cultura. Ou seja, elas até hoje detêm esse monopólio de como contar essa história dos acontecimentos. Né? Você vai em qualquer escola hoje e a versão que vai ser apresentada para as crianças dos acontecimentos é a versão sempre da esquerda. Os intelectuais da esquerda, formadores de opinião, jornalistas... E aí a gente vê o quão amadores eram os, os militares da época no quesito guerra cultural. Né? Porque é natural que determinados grupos encarnem a realidade do ponto de vista do poder que eles detêm. Né? Então, os militares, evidentemente, estavam focados no combate à luta armada, à esquerda armada e à esquerda política, mais ostensiva, e descuidaram do campo da do, do, do, do formação, que a gente pode chamar de formação do imaginário. A gente tem a doutrina, a famosa doutrina Gouberi, da panela de pressão, que era é a ideia de que... Curiosamente, o Roubeni tinha uma ideia parecida com a do Grams, no sentido de que ele achava que todo o regime também é, carecia de uma legitimidade cultural e social para poder permanecer no tempo. Só que acontece que é como se a ideia, as ideias de Grams, que a esquerda estava se naquele momento, e a doutrina do Roubeni, se casaram com chave em porque o Roubeni fez o diagnóstico correto, só que o método dele resolver, de descomprimir o regime, foi entregando a cultura para a esquerda. Né? Então, essa válvula de escape foi onde a esquerda se aproveitou para, para entrar e inserir a, a banana de dinamite que explodiria o sistema, o regime. E aí, uma coisa importante também a é dizer é que, em algum sentido, o, o, o regime militar da época também nutria uma certa concepção utópica. É, nesse sentido, tanto a ideia, as ideias dos, generais, dos, dos militares nessa época, quanto o marxismo, eles bebiam muito nas origens positivistas né, do século XIX, do Augusto Comte, que é a ideia de que você podia, digamos assim, transcender a política e fazer uma administração científica, né, gerir cientificamente a sociedade. Isso se mostrou um erro, um erro estratégico, um erro de interpretação, porque você, no momento que você tem uma guerra cultural, e isso estava acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nos Estados Unidos, com o movimento de contracultura, na França, em várias partes, no momento que você tem uma guerra cultural, que é uma guerra por valores, que é uma guerra pelos corações, se você nega a existência dessa guerra, você diz que, que não, que a gente vai fazer um uma administração que transcenda as ideologias, transcenda esse, essa disputa cultural, você, na verdade, está entregando a vitória na mão do inimigo. Né? E justamente a esquerda estava, nesse momento, eh, elegendo a cultura como o um terreno privilegiado da batalha. Então, para dar um exemplo eh, da percepção equivocada naquele momento do regime militar, a gente podia citar duas peças, o destino de diferente de duas peças do famoso teatólogo brasileiro, ligado ao PCB também, o João Francisco Guarnier. Né? Ambas lançaram mais ou menos na mesma época, no mesmo ano básico, exibidas pela Teoria de Tupi. A primeira, Pivete, contava a história de um menino do morro, pobre, sofredor, explorado pelos patrões que acaba ficando criminoso por conta dessa exploração. É uma tese famosa que a esquerda defende até hoje, as causas sociais da criminalidade. Né? Isso foi, depois foi repetido uma coisa com o mesmo nome do Chico Buarque, e até hoje você vê volta e meia, você vê essa teoria sendo repetida. E a segunda peça de João Francisco Barnier chamava-se As Pessoas na Sala de Jantar que contava a história de uma, de uma família de classe média e cujo pai de família tinha um amante e que isso gerou um escândalo social na época, e quando o amante morre aquilo é uma espécie de alívio, todo mundo fica aliviado, então Jean-François de estava querendo é, criticar a hipocrisia da classe média, da família burguesa tradicional. Das duas peças, a primeira foi censurada, né, os militares acharam que ela continua uma mensagem subversiva, e a segunda, eles nem ligavam. E na verdade é a segunda que era muito mais perigosa. É a segunda que estava é, a chamada esquerda festiva, né, a esquerda que criticava não a economia, não digamos, os capitalistas, mas criticava a própria base da civilização, que é a família, a religião, os costumes. Né. Então você percebe que a, a Digamos, a mensagem politicamente mais perigosa, naquele momento, não foi percebida pelos militares da época. E aí é um texto de um autor da época, para mostrar que já naquela época a esquerda sabia exatamente o que estava acontecendo, e já sabia que ela detinha a hegemonia cultural, ela sabia a dimensão do seu poder. Apesar de estar enfraquecida politicamente. O Roberto Schwartz publicou, escreveu isso no final da década de 60, 69, e publicou logo em 70. Ele diz assim: A presença cultural da esquerda não foi liquidada naquela data. E mais: de lá para cá não parou de crescer. Apesar da ditadura da direita, a relativa hegemonia cultural da esquerda no país. Pode ser visto nas vivarias de São Paulo e Rio, cheias de marxismo, nas estérias teatrais, incrivelmente festivas e febris, na movimentação estudantil ou nas proclamações do clero-progressista. Em suma, nos santuários da cultura burguesa à esquerda da Autón. Né? A em 1969. Então você vê que eles tinham ciência exatamente do que estava acontecendo. E mais recentemente, um outro autor esquerdista, o professor da USP, filiado Sol, falou também, reconheceu esse momento de hegemonia cultural da esquerda durante, durante o período militar. Durante décadas, a esquerda conseguiu sustentar uma certa hegemonia no campo cultural nacional. Mesmo na época da ditadura, tal hegemonia não se quebrou. Vivíamos em uma ditadura na qual era possível comprar marcas nas bancas e músicas de protesto ocupavam ocupavam todas as paradas de sucesso. E o que aconteceu de lá para cá, foi que essa cultura, essa hegemonia esquerdista no campo da cultura foi transmitida para as próximas gerações. Né? Porque o que é a, um, sistema, um sistema cultural? É uma coisa que as pessoas reproduzem sem saber o que estão fazendo. Por exemplo, é como a língua. Ninguém escolhe falar uma língua, você já nasce falando. E o que acontece, é que, no, no Brasil, que as crianças hoje, que estudam em qualquer é, escola, com professores historiadores, professores de história marxistas e tal, eles já nascem falando essa linguagem e compartilhando esses valores, esses símbolos. Né? Esses símbolos vão sendo reproduzidos, eles, eles, eles voltam e meio, eles renascem. É, e isso revela o quanto o um poder cultural é um poder de longo prazo. Então, repare no simbolismo. Isso aí foi no Congresso do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, se eu não me engano, em 2016, 2015. Que ali na meia-dilma está falando, fazendo um discurso. Você repare nos banners de cada lado. Isso também aconteceu no mesmo período ainda no governo Dilma, numa, numa sessão da Comissão da Verdade, cantava Internacional Socialista. Então você vê que essas coisas, como é uma coisa cultural de longo prazo, elas estão sempre renascendo. O simbolismo está sempre sendo ativado para mexer com as emoções, né? para retomar todas aquelas ideias de maneira compacta e resumida. Isso foi no centenário da Revolução Russa, né? no ano passado, e o terceiro B foi para a Rússia para celebrar. Isso foi uma comemoração do, do, da Revolução Cultural Maoísta, em pleno Pedro II. Eles fizeram um evento para comemorar. Né? O Mao se como vocês sabem, foi um dos maiores genocidas criminosos da história. E a gente vê hoje, aqui, do nosso, perto do nosso lado, crianças celebrando esse, esse acontecimento. Para você ver como, como há uma espécie de transmissão desses equívocos e dessas ideias ao longo do tempo, durante muito tempo. Né? Fianças que jamais, por experiência própria, não tem nenhuma ideia do que aconteceu, não sabem o que estão falando, começam a ser forçadas a reproduzir e a repetir esses símbolos de maneira inconsciente. E aí você vê o símbolo do público fechado, que então é um símbolo histórico também do movimento revolucionário ao longo do tempo, está sempre reeditado. Mesmo nesse momento tão patético, né? Crianças do MST fazendo o mesmo recorrendo ao mesmo simbolismo. Essa é uma aula de uma professora ensinando, ensinando o capital do Marx para as crianças. Ela postou isso no seu Facebook. e é interessante observar como se você vai frequentar os como eu passei dez anos no campo das ciências sociais brasileiras se você vai olhar as teses, as dissertações em alguns momentos até hoje você vai ver é, aquela, aquela, aqueles valores, aquele clima da década de 60 sendo de alguma maneira assim é, reproduzido porque não viveu, né então, tem uma dissertação que eu peguei de uma moça da UF, que ela mostra claramente o como, quão como, como poderoso é essa, essa força da narrativa, do imaginário, que a esquerda conseguiu dominar desde aquela época. Né? Ela diz assim, contudo, ela, primeiro ela fala do, das coisas que ela não viveu, ah, não fui no fundo do festival da canção, eu não, eu não fui Boate, eu, eu, eu não fiz não sei o quê, eu não fiz não sei o quê. Ela fala todas as coisas que ela não fez na época que ela gostaria de ter feito. Ela diz, contudo, apesar de tudo isso, sempre cultivei uma grande admiração, respeito e simpatia pelos chamados anos rebeldes. Ao ter contato com suas músicas, seus livros, suas roupas, seus ídolos, suas paixões e utopias, fui me encantando com a década de 60, que a cada dia se tornava estranhamente mais próxima, mais familiar e mais íntima. Aí você vê como, como é, esse domínio da narrativa das técnicas narrativas de como contar a história transforma uma moça jovem que nasceu há pouco tempo é, faz com que ela re rememore tudo aquilo de maneira assim quase imediata né, e é sempre afetiva sempre emocional e aí o que a gente tem além dessa desse sentimentalismo né, esse sentimentalismo que ela derra, que as pessoas as jovens hoje sentem por uma década que não viveram e da qual só conhecem o que os seus tutores contaram, a gente vê também que tem uma propagação do ódio político até hoje. Né? Isso aconteceu aqui, né, no redor de do documental, vocês todos sabem. Em 2012, é, oficiais do exército foram atacados por jovens, jovens militantes de esquerda que, evidentemente, não tem ideia do que aconteceu na época, não sabe o que aconteceu, ouviu uma versão. E o mais importante não foi só ouvir uma versão. Eles projetaram em si esse sentimento de ódio, como se estivessem vendo os acontecimentos na época. Né? Então, como essa coisa sobrevive no tempo, né? essa transmissão do ódio, isso não é, não é por acaso. Né? Tem toda uma técnica para que esse ódio seja transmitido e prolongado, perpetuado. E aí eu encerro com essa frase de um intelectual francês, Jean-François Revel, que ele tem um livro muito interessante, que ele vai analisando como, é, como a utopia socialista pode sobreviver ao, sua, digamos, ao seu colapso histórico em vários momentos. Né? E ele diz que o muro não caiu em Berlim, mas infelizmente não caiu nas mentes das pessoas. Né? Ou seja. Até hoje, a gente vê que as pessoas continuam reproduzindo né, os códigos, os símbolos, o vocabulário daquela época e trazendo isso para o momento presente, com consequências que a gente nunca sabe, quais serão. Né? É isso, muito obrigado. da tomada do poder pelo projeto do lupetista. Entre elas, o senhor cita a Igreja e as Forças Armadas. Por ação ou omissão, poderia explicitar melhor o que se refere às Forças Armadas? Obrigado pela pergunta. Foi, o que eu estava querendo dizer foi justamente isso que eu expliquei da doutrina Boberia, né? Dessa ideia de que você poderia conquistar a legitimidade do regime, entregando a cultura para a esquerda. Né? É... O Bomberi e, o, na época, o General Geisel eles subestimavam a chamada esquerda festiva. Né? Mas, justamente, no momento histórico em que a ideia de festa, que é a esquerda festiva, estava dando tom na política mundial. Entendeu? Então, essa ideia de que você pode é, gerir a sociedade ignorando as disputas culturais, as disputas ideológicas, acabou facilitando, acabou dando terreno para que a esquerda investisse justamente aí na conquista do, das técnicas de hegemonia, de narrativa. Então, é por isso que eu estou falando que, por omissão, na época... Tanto, tanto várias instituições, inclusive as forças acabaram cedendo esse terreno na guerra cultural para a esquerda. Enquanto não chega outra pergunta, eu tenho uma em particular, porque dos estudos e pesquisas que o senhor realizou, como se contrapor a tudo isso que foi apresentado? Diagnóstico feito ao remédio. Bom, o remédio é, é ou, por exemplo, organizar encontros como esse, fazer pequenos ciclos, eu acho que essa coisa da disputa cultural, ela sempre começa em ciclos muito pequenos, e vão se alargando consecutivamente, né, e tem que saber que é um negócio demorado, um processo longo, que não vai ser de uma hora para outra. mas o que você tem que fazer é tentar, do ponto de vista, por exemplo, das, do, do, dos militares, é você alargar o diálogo com o que a gente vai chamar de direita civil, intelectualidade de direita que não, é, que não compactua com esses valores da esquerda tão, tão consolidados entre nós. Né? Então, o que a gente tem que fazer é isso, continuar formando é, pontos, eventos como esse, desse tipo, para discutir, para tentar entender do, do processo histórico quais foram os erros cometidos e, porque, e saber que a gente está lidando com profissionais da manipulação narrativa, né? eles são profissionais nisso, tem uma técnica de longo tempo, uma expertise, de muitas décadas, e a gente precisa saber como se contratou a isso. E não há outro jeito de você estudar, estudar, estudar, saber o que eles fizeram, e estar sempre em contato, né? Contato, organizando, conversando, para saber é, exatamente o que aconteceu e evitar que se repita. É, praticamente já respondido a uma pergunta feita, como quebrar a influência da esquerda nas faculdades e meios de comunicação? É, eu acho muito difícil atualmente na, na, na, na presente situação que essa hegemonia da esquerda consiga se quebrar por dentro da universidade. A é, minha sugestão é, claro, existem pessoas resistindo dentro da universidade e são dignas de todos todo o nosso louvor, mas eu acho que a solução mais fácil é você organizar digamos, institutos de pesquisa, think tanks, coisas parecidas, para correr paralelamente na universidade. Né? Porque se as coisas continuarem como estão agora, a universidade tende a ficar cada vez mais irrelevante, mais solapada, mais neologizada, mais controlada, por menos, menos é, disposta a fazer aquilo que é, que é a missão dela que é o conhecimento, discussão de ideias, é, produção de, de ciência e mais um simples retorno de formação de militantes políticos. Então, eu acho que para quem tem interesse em conhecer, saber a história, entender de política, entender o processo histórico como um todo, é, coisas, iniciativas paralelas às universidades são o melhor caminho. Próximo debate é o Antônio Carlos Alentuíra. Eu pediria que o senhor abordasse a ligação entre o politicamente correto e as ideias marxistas. O politicamente correto ela foi, foi uma transformação do marxismo, né? a partir da década de 60. É, na década de 60, houve todo o um movimento de contracultura, que é um movimento crítico ao marxismo e ortodoxo é o modelo de tomada violenta do poder, ditador do proletariado, etc. Foi o marxismo que é, usou muito mais do potencial crítico e corrosivo do marxismo do que propriamente o seu projeto econômico ou político. Né? Então, a ideia é que você expandisse a ideia da luta de classes para outras categorias sociais, luta de gêneros, luta de raças, de, etc. Uma série de conflitos para você poder. É, o grande objetivo, objetivo, por exemplo, de um intelectual como, como George Lucas, marxista um húngaro, um dos fundadores da escola de Frankfurt, ele dizia muito claramente, o nosso problema não é o capitalismo, o nosso problema é a civilização ocidental, como vamos nos livrar da civilização ocidental. Então eles fizeram, eles pegaram essas ideias marxistas, depuraram e transformaram ela para o terreno do, do, da, da cultura, dos valores, da discussão de liberdade. Então, surgiram todas as, as que a gente entende hoje como políticas identitárias, né, que deram ali recortes de cortes raciais, ações afirmativas, essas coisas, que a gente vê hoje, por exemplo, encarnado no Brasil, no PSOL, né, que é o representante dessa nova esquerda né, politicamente correta e contracultural. Assim. Então, tem uma relação histórico, mas é uma transformação do marxismo em é, estrito-senso, porque, como eu disse, o marxismo não privilegiava a cultura, né? a questão do marxismo era as gerações econômicas, a base social, e a partir da década de 60, tanto com o trans, quanto com a escola de Frankfurt e outros autores, a cultura passou a ser priorizada, e aí, de dentro disso, surge o politicamente correto. próximo debatedor o diretor fiscal André Machado onde o Fórum de São Paulo entra nesse contexto da corrupção da, da intelectualidade no Brasil e da América Latina bom, o Fórum de São Paulo ele gozou de, um, de, um, de uma proteção midiática inacreditável ao longo de mais de 15 anos né sem a qual, sem esse silêncio, ele não teria conseguido fazer o que fez, não teria conseguido certamente eleger tantos presidentes como elegeu a América Latina. Então, a relação é, entre esses digamos, formadores de opinião com o projeto político do de São Paulo, que é um projeto socialista, foi pela sua capa de proteção, sua capa de invisibilidade. Né? Ele conseguiu fazer o que fez porque ele gozou de uma capa de, de invisibilidade por aqueles que deveriam falar, contar o que estava acontecendo. Né? Eu duvido se as pessoas tivessem tido conhecimento desde cedo do que significava aquele projeto de poder que a gente teria, por exemplo, tido um período tão longo de no Brasil ou que a Venezuela até hoje estivesse vivendo o que está tá vivendo, etc. Né? a é, próxima debatedora a senhora Maria Soares No seu livro você conta como foi seu momento de iluminação e apesar de ter na mente a cultura esquerdista você abriu sua mente você abriu sua mente poderia falar sobre esse momento e sobre a espiral do silêncio que nos mantém em inércia silenciosa? Bom, o espiral do silêncio é um conceito de uma, uma cientista política chamada Elisabeth Neumann, uma cientista política alemã, que ela estudou processos eleitorais na Alemanha na década de 60. E ela mostrava como é, a relação entre intenção de voto e a relação entre, entre o que as pessoas achavam que ia ganhar, é, é uma relação muito assimétrica. Né? Se você tinha, por exemplo, dois partidos numa disputa eleitoral e eles estavam com a intenção de voto mais ou menos parelhas, se por outro lado um, desse, um, um desses partidos tinha muito mais expectativa de vitória do que o outro, é, havia uma mudança de última hora das pessoas que achavam que aquele partido ia vencer, todo mundo passava a votar naquele partido então, assim, nos últimos dois dias de eleição. Ou seja, ela está provando o seguinte, que ninguém quer ficar do lado de fora dos vitoriosos. Né? Que a percepção de quem vai ganhar, a percepção de um certo consenso, é muito importante e decisiva em processos políticos. E ela diz que a espiral do silêncio é um processo para você ver as pessoas se manifestando, manifestando suas posições, se você sente que a sua posição é uma posição contrária ao que você percebe como consenso, você tende a ficar quieto. Mesmo que esse consenso seja falso. Né? então, Mesmo que a sua opinião seja partilhada por uma maioria de pessoas, mas se você for algum tipo, você acha que ela não é consensual, por exemplo, porque você está vendo televisão e está vendo notícias, está vendo jornal, e essas pessoas que dominam a produção da opinião pública, elas têm uma opinião divergente da sua, você vai tender a, a não falar a sua opinião em público. Né? Isso que ela chama de esperar silêncio. Isso vai provocando, vai provocando, vai desestimulando que as outras pessoas falhem também. E, e aí, eu falo do momento de iluminação. Né? Eu, eu falo do livro que eu chamo de Momento Kronstadt. Kronstadt é uma, uma fortaleza no Golfo da Finlândia, dominada pelos soviéticos, Onde logo no começo da Revolução, em 1918, na Revolução Bolchevique, teve uma grande revolta de marinheiros né, contra, contra a ditadura bolchevique. E teve uma repressão terrível. Né, muito, o Lenin mandou matar todo mundo, foi um banho de sangue. Isso provocou em muitos, em muitos socialistas e comunistas ao redor do mundo um primeiro momento de desilusão com, com o comunismo. Né. Então, tem um autor chamado Louis Fischer, que escreveu sobre esse momento e como isso mexeu na consciência de muita gente, muitos intelectuais, fazendo com que eles passassem a abandonar o comunismo a partir de então. Né? Então, eu chamo o livro, eu, eu chamo do momento Frostad, esse momento, esse estalo, por algum evento que acontece, por alguma percepção que você tem, você já começa a abandonar o, o ideal comunista, o ideal socialista. Comigo isso aconteceu de dentro da própria academia né? E a partir de leituras, de leituras diferentes. Eu comecei a abrir o campo, não só a ler autores de esquerda, e passar a ler mais referências, na meu leque de referências, isso foi se dando naturalmente. Próxima debatedora, a senhora Maria Aparecida de Luca Nascimento. claro você iria numa universidade federal, mesmo com ampla maioria de esquerda, sou professor universitário, e sua palestra e seu livro são muito esclarecedores. Como levar suas ideias num reduto tão resistente às opiniões contrárias? Bom, eu vim, de, eu vim de uma, né? Eu passei mais de 10 anos na Universidade Federal, na FRJ, e iria, claro, iria a qualquer lugar de onde, onde quer ouvir minhas ideias, eu ia não tem problema nenhum. Senhor Paulo Padilha, o senhor acredita que tudo o que acontece no Brasil é porque a justiça brasileira não é cega? Bom, mas muito bem me atrai a justiça. Mas eu acho que, acho que não. Não sei bem como responder essa pergunta. A justiça brasileira não é cega? Não sei, acho que não. Acho que o problema. O problema. Como sempre, a minha abordagem sempre é: não é, muito, não é nem na esfera do direito, nem na esfera política, este processo. Então eu acho que a gente tem um problema, um buraco muito mais embaixo do que simplesmente o nosso problema de justiça, o problema do Estado, o problema político. Né? Eu acho que o nosso problema, grande problema não é esse. O problema cultural mais profundo. Próxima debatedora, a senhora Jaqueline volta apesar dos resultados claros e óbvios do fracasso da teoria comunista, o que faz com que esta esquerda festiva continue com a mesma conduta e lógica irracional? Porque justamente a política não é racional, né? e não é uma, não é. Se fosse uma questão de certo ou errado, simplesmente é óbvio que as pessoas já tenham abandonado isso. Mas é, porque eu, é o que eu enfatizo o livro o tempo todo. O comunismo não é uma doutrina, não é uma teoria, não é uma filosofia. É uma cultura. E cultura o que significa? Cultura tem a ver com as suas relações pessoais, com o ambiente que você vive. Porque abandonar uma teoria é muito fácil. Né? Uma doutrina é fácil. Você consegue convencer uma pessoa, se você mostrar aquela errada, você até consegue convencer uma pessoa a abandonar uma doutrina, digamos assim. Mas como é que você vai conseguir uma pessoa abandonar todos os seus ciclos de relações, os seus valores, a sua própria identidade pessoal, que foi construído ao longo de anos, anos, anos? Né? Esse é um processo muito mais difícil. Muito mais difícil você largar a sua cultura do que você largar uma simples teoria. Então, por isso que essa coisa se reproduz. Porque a pessoa vai ter que brigar com amigos, vai ter que cortar relações, muitas vezes com parentes. Às vezes é um processo muito complicado, muito, muito delicado. Por né? isso que eu mostro no livro, esse, esse momento constante. É um momento doloroso, Pouca, muita gente não está disposta a enfrentar, então prefere, prefere passar batido e essas coisas vão se reproduzindo. Próximo debatedor, Júlio Correia Neto. Hoje observamos muitos influenciadores digitais massificando tendências pré-ensaiadas. Qual o risco para o futuro? O risco, eu acho, que se a gente não, não reagir, não fizer nada. Né? Se a gente não, não é, criar mecanismos que possam dar versões alternativas da realidade. Né? Se a gente entrar na espiral do silêncio e aceitar, acreditar nesse falso consenso criado, aí realmente a gente não tem esperança. Por outro lado, a gente tem que saber que esses consensos, eles mudam. Pode ser demorado, pode ser um processo trabalhoso, mas ele se transforma. A história está cheia de exemplos, né? para a gente ver que é, ideologias consolidadas em algum momento podem ser revertidas e podem dar origem, inclusive, a uma semente de resistência. Então, acho que é isso. A primeira coisa é coragem para não calar, não ceder, não aderir à espiral de silêncio. Né? É, inteligência, sabedoria, capacidade de, de argumentação, de estudo. E só assim a gente vai conseguir, é, aos poucos, eliminando essa hegemonia tão acachapante. Próximo debatedor, coronel Ramos. Se a esquerda ainda é tão forte, como se explica o debate deba dos governos de esquerda na América Latina? Pois é, a esquerda é forte culturalmente forte, mas isso não significa que ela vai estar sempre no governo, que ela vai ser forte também no domínio, do controle do Estado. O que ela é forte é perpetuar a sua história, sua narrativa. Então mesmo que agora ela seja circunstancialmente derrotada, se ela continuar com essa hegemonia cultural, daqui a 20, 10 anos vão ter pessoas reeditando esses símbolos e fazendo renascer a esquerda. Como, a gente, como eu mostrei aqui, né? a gente, sei lá, 50 anos depois, você vê jovens movidos, para as mesmas paixões de 50 anos atrás. Então, esse é o, é o, é o, é o grande poder da esquerda, é o poder de reproduzir os seus símbolos, os seus valores, ao longo de muito tempo. Mesmo que circunstancialmente seja derrotada. Né? Então, uma coisa é o poder político, o poder do Estado, outra coisa é esse poder cultural, que é de muito mais longo prazo. Próximo debatedor, coronel Vindemblá, com a prisão de Lula e outros corruptos do PT, pela Lava Jato, poderemos conceber o início do declínio do lupetismo e, consequentemente, do PT? Acho que sim, é possível que sim. O problema é que para onde vai essa esquerda desiludida com o lupetismo? Né? Ela começa já a migrar para outros partidos, para outras ideias, começa, digamos se assim, mudar a aparência, mudar a roupa, né? As ideias vão, mais ou menos, permanecer as mesmas, mas os símbolos vão mudar, o simbolismo vai mudar. O Lula vai decair. Né? Mas, por outro lado também, se nada for feito em termos de combate cultural efetivo, daqui a 10, 20, 30 anos, a gente vai estar lendo no livro de história que o Lula foi um líder popular perseguido por quem gostava de ajudar pobre, e a elite não queria ver pobre andando de avião, então perseguiram o Lula. Né? Isso já está sendo escrito nos livros. Não pensem que eles já não estão preparando todo um arsenal né, para contar essa história assim, vão fazer filmes, vão fazer documentários, vão fazer obras de arte, vão fazer canções. Né? É isso que eu falo do da cultura, né? essas coisas que mobilizam as pessoas. Daqui a 50 anos vai ter uma criança que não sabe o que aconteceu, mas vai ouvir uma canção bonita falando disso, vai ver um filme, vai ler um livro, entendeu? Então vai reproduzir essas ideias. É, último debatedor, senhora Aurélio, como classifica o descrédito das políticas e políticos de direita para o crescimento do petismo e falta de opções para o futuro? É, na verdade, a gente, a gente nunca teve uma política de direita assim, digamos, nos últimos 50, 60 anos, né? Hoje, que hoje eu consigo pensar o grande digamos com estatura, foi o caso do Lacerda. Né? Que aí também foi um problema também do regime militar. Foi ter afastado o Lacerda da vida política também. Mas depois disso, depois do Lacerda a gente nunca mais teve. Os próprios, depois que terminou o regime, ninguém tinha coragem de se assumir de direito, porque a direita foi maliciosamente associada à tortura, censura, perseguição, essas coisas. Né? Então nenhum partido. Mesmo os partidos que eram críticos, e anti-PT ou anti-partidos comunistas, não tinham coragem de se assumir direito. O que a gente está tendo agora, nos, na última década, nos últimos cinco, cinco, seis anos, é uma mudança, um pouco no perfil, sobretudo graças à internet, uma mudança no perfil da, da, da classe falante. Tem uma, agora você tem uma resistência de pessoas escrevendo, pessoas conservadoras falando, publicando livros debatendo, participando de debates, e isso, de certa maneira, pode ser que force e puxe alguns partidos dentro do espectro político para o direito, e isso a gente já está vendo acontecendo, Que os políticos seguem a pilha um movimento que a gente percebe, o movimento cultural. Então, por isso que é importante, a cultura sempre puxa a política, sempre, sempre. Os políticos não vão seguir uma coisa que eles não achem que pode ser consensual, pode ser forte. Eu então, acho que o movimento é sempre esse, a cultura começa a puxando e os partidos vão atrás, a política partidária, a representativa vai atrás. Apesar de ter sido anunciado, estava acordado uma, realmente o um último debatedor que foi apresentar a pergunta agora. Os, é, senhor Luiz Fernando correia os militares nos anos 64 e 84 expandiram o ensino universitário, cursos técnicos, etc., e pareciam visar a formação de uma tecnocracia. Por outro lado, tornava as disciplinas Moral e Cívica e SPD obrigatórias. Pensa que se essas disciplinas não tivessem sido excluídas do currículo escolar, a hegemonia de esquerda existiria como hoje? Acho que não, porque todos, o grosso do pessoal Acadêmicos, não, os que dominaziam essas disciplinas eram de esquerdas, eram vindo de esquerdas, entendeu? Então o problema é que eles iam transformar essas disciplinas em outra coisa. Então, quando você tem quando você tem uma carência de uma intelectualidade, uma inteligência de direita, e tudo que sobra para conferir alguma legitimidade ao regime são intelectuais de esquerda, não adianta o nome que você tem da disciplina, o conteúdo vai ser transformado, e vai ser usado. Para o, para, o, para o objetivo deles, entendeu? Então, acho que não, não, não adiantaria naquelas circunstâncias. Bom, chegamos ao final do debate, e antes de finalizarmos este evento, rogamos aos presentes para permanecerem sentados, pois o velentíssimo senhor presidente do clube fará a entrega de um diploma de agradecimento ao ilustríssimo senhor palestrante. Eu pedir desculpas aqui, perdão, eu emiti dois nomes aqui que eu não podia omitir o general Alunísio, que estava um pouquinho ali atrás, que foi meu comandante do CMM, o general de foi ex-presidente do clube. Eu não sei o que tinha falado? Esqueci o que falei. Bem, eu mais uma vez quero agradecer ao Flávio, dizer que ao final da palestra, não sei se estou feliz ou infeliz por ter trazido a pessoa tão jovem para falar para nós. Primeira vez que eu ouço aqui no clube né, alguém que tem origem nesse meio, porque eu não estou dizendo nada de, de nenhuma confidência, porque eu li isso aí, declaração dele, inclusive, acho que foi a senhora Maria que fez uma pergunta, Maria Soares, que eu também gostaria de fazer, porque ele mesmo declara na, na entrevista dele que ele, que ele era de esquerda no início da, da vida dele. E uma curiosidade que eu tinha era saber como ele saiu, quem o influenciou, por que, que ele saiu, qual foi o momento em que ele decidiu sair, e se outros, ou muitos como ele também, nesse momento, eh, em algum momento saem, porque acredito que você saiu porque viu alguma coisa que não lhe agradou. E eu pergunto se isso é produto da, do amadurecimento da pessoa ou se foi uma exceção porque senão nós estaremos perdidos. Né? Eu, o que a gente viu aqui é que a tendência é uma tendência abassaladora. Aliás, sobre essa pressão, eu não sei, às vezes a gente vê algumas coisas que nos impressionam muito. Eu ontem tive a oportunidade de ler uma, um artigo só a respeito de um ministro do, do STF, falei, não vou dizer o nome, não interessa muito, mas é um daqueles que hoje é um dos maiores defensores da Operação Lava Jato. Acho que ele é o maior deles todos. E eu vi a ah, vida do Rio Grande do Sul, que é a terra dele, a história da vida dele desde o início, e, os, e as pessoas, que são naturalmente de esquerda, contando e pressionando e, e não acreditando que ele pudesse ter mudado de posição. Quer dizer, deve ser muito difícil mesmo para uma pessoa sair dessas origens como disse ele, que é, é, a cultura fica, né? a raiz fica. Então, eu agradeço muito, Flávio, sinceramente. Vou comprar seu livro, vou ler a íntegra. Agradeço a todos. General Grêmio, muito obrigado pela presença. General Braga, General Nessa. E eu queria passar a sua mãos aqui hoje. Uma lembrança que é muito simples, mas marca a sua passagem para mim. Obrigado a todos.